Hey guys, what's up? E hoje a gente vai fazer uma aula muito especial do no nosso curso de gramática, que é uma aula sobre how long. How long, how long é uma expressão que é muito usada no inglês para você perguntar quanto tempo alguma coisa leva ou quanto tempo você leva para fazer alguma coisa. Então, essa aula é muito importante. É, se você já conhece o conteúdo, eu super recomendo que você assista essa aula mais uma vez porque é uma forma de você revisar talvez alguma coisa que você não se lembre ou que tenha ficado perdido ou não tenha feito sentido na época que você tinha estudado esse conteúdo, tá? E se você nunca assistiu, nunca ouviu falar sobre essa expressão, nunca teve uma aula, nunca assistiu algum vídeo sobre isso, então essa é uma aula que vai te ajudar muito a entender como que é usada ela e como você também pode começar a usar, a aplicar e tudo mais. Beleza? Lembrando que a gente tem atividade em PDF, MP3, para você poder baixar, praticar, treinar, porque nada adianta você só assistir a minha aula, você precisa colocar tudo isso em prática para que o seu cérebro consiga fazer as assimilações, consiga é, criar sentido em tudo isso que você está aprendendo. Ok? Então, bora começar a nossa aula. <música> Gente, vamos lá. Então, eu trouxe aqui primeiro essa sentença para poder uh, contextualizar para você. Então, eu, tô, eu tenho uma pergunta, né? How long does that part take? E aí a pessoa responde, it doesn't usually take long. Bem, o que, que você precisa saber é que esse how long, ele significa quanto tempo. Quanto tempo. É, é esse o sentido dessa expressão, how long. Lembra das partículas interrogativas que nós vimos? Where... Where, what, who, how, enfim. Isso aqui também é como se fosse uma partícula interrogativa, né? Esses dois juntos. How long é como se fosse uma partícula interrogativa, uma, uma question word, ok? Uh, e aí no português a gente chama de partícula interrogativa. Uh, então, por exemplo, aqui você vai entender como que você constrói isso. Normalmente, normalmente o how long, ele vem dessa forma. Ó. How long uh, does it... Take. Então, qual que é a tradução disso? Quanto tempo leva ou quanto tempo dura, enfim, quanto tempo toma. Mas eu gosto mais de traduzir como quanto tempo leva. Então, Normalmente você usa isso para você perguntar sobre uma atividade, sobre alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer. Você quer saber quanto tempo leva para você fazer aquilo. Então, por exemplo... Aqui ele está falando, how long does that part take? Então, quanto tempo essa parte leva? Talvez a peça, a parte de um teatro, ou não sei, ou a parte de uma música, enfim. Mas existem várias formas de você perguntar e eu trouxe vários exemplos aqui para contextualizar, tá bom? Então, assim, um outro ponto importante é que eu posso ou não, deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar mais claro para você. Eu posso ou não usar o "will" How long does it take you? Então, é, é, você colocar o you na frase é facultativo. Se eu pergunto com o you, quanto tempo você leva para finalizar suas atividades? Por exemplo, quanto tempo você leva para poder chegar em casa? Tá? Então, esse you ele é facultativo. Você não precisa usar. É só quando você quer saber sobre a pessoa. Por exemplo, eu posso perguntar quanto tempo leva para chegar... É, até São Paulo, né? Eu tô no Espírito Santo, quanto tempo leva pra chegar a São Paulo? E aí eu quero perguntar quanto tempo você leva, porque talvez a pessoa vai de carro e tem o pé pesado e chega mais rápido do que os outros. Aí eu tô fazendo uma pergunta específica para ela, quanto tempo ela leva, tá? E aí só lembrando que a gente tem um complemento que a gente vai ver aqui agora, né? How long does it take? É só a expressão, aí você tem que colocar o complemento, que seria o quê? Quanto tempo você leva para cozinhar, quanto tempo você leva para terminar o seu trabalho enfim, então você sempre tem um complemento olha aqui o exemplo ó. Uh, how long does it take to get there from this part, part of the town, então quanto tempo leva para chegar lá dessa parte da cidade, então vamos imaginar que eu estou em um bairro, eu estou em um bairro e eu quero saber quanto tempo leva para eu sair aqui desse bairro e chegar até o centro da cidade, tá? então observa que aqui o complemento é o que ó, to get, to get, e aí ainda tem o um complemento desse to get. Então, quanto tempo leva para chegar lá, né, nesse lugar que eu estou falando, a partir dessa parte aqui da cidade, ok? Então, presta atenção nisso. Vou trazer mais um exemplo para você. How long does it take to make a dinner? Então, quanto tempo leva para preparar um jantar? Tá? Então observa o seguinte, a expressão é essa aqui, ó. How long does it take? Essa é a minha expressão. Então ela vai se repetir sempre. Aqui é o meu complemento. Ó. To make a dinner. To make a dinner é o meu complemento. Deixa eu mudar, mudar a cor aqui para você. Tá? Então, aqui o que eu quero que você observe? Que esse to make ele sempre vai vir nessa forma infinitiva. Ele tem que estar desse jeito. To make, ele precisa de ser to make. Então, se eu fosse perguntar, how long does it take to uh, cook? Quanto tempo você leva para cozinhar? Uh, how long does it take to fix my car? Quanto tempo leva para consertar o meu carro? Então, observa isso tudo, tudo. O how long ele permaneceu igual em todos os exemplos que eu trouxe para você. E aqui, o que mudou é o complemento, né? To fix... É, consertar, depois eu tinha colocado to make que é preparar o jantar. Enfim, então o que você precisa notar é que esse to e o verbo que o segue ele vai ficar no infinitivo, infiniti na sua forma bar, na sua forma infinitiva, né? Quanto tempo você leva, quanto tempo, é, é, quanto tempo você leva para chegar em tal lugar, quanto tempo você leva para chegar para cozinhar, para fazer tal coisa, para consertar, para brincar, enfim, o é importante é você observar o padrão da língua, tá? E aí eu posso ou não usar o you, então eu poderia perguntar How long does it take to fix my car? E aqui então eu poderia ou não colocar o you. Ficaria assim, ó, how long does it take, opa, how long does it take you, aqui ó, how long does it take you to fix my car? Quanto tempo leva para você consertar o meu carro? Ok, Então, esse you, você pode colocar ou não na frase. Agora que você entendeu como que faz a pergunta, observe então, como que você responde. A resposta é muito fácil. É só você falar, it takes... Então, leva ou demora, it takes... Aqui ele está respondendo, about 20 minutes on the subway. Então, leva mais ou menos 20 minutos de, de metrô. Então, it takes, it takes about, esse about seria mais ou menos, quase... Cerca de, né? Então leva cerca de 20 minutos. Enfim, então o que você precisa notar é que você sempre responde It takes, it takes. Então essa é a forma padrão de você responder, vai sempre vai ser It takes, tá gente? E aí você pode falar ou não, me, né? It, se ele te perguntou, how long does it take you to fix my car? Quanto tempo você leva para consertar o meu carro? Então eu vou falar, eu levo, então eu respondo, it takes me, One hour. Então, isso eu, eu levo uma hora para consertar o seu carro, tá? Então é só você observar o padrão. Vamos trazer aqui o think, só para eu poder completar isso, ó. Read the sentence and complete the rules. Então leia a sentença e complete a regra. O how long does it take you to get to the gym? It takes about 20 minutes. Então, quanto quanto tempo, le quanto tempo você leva? Observe que agora eu coloquei o you. How long does it take you? Quanto tempo você. Leva para poder chegar na academia. Aí fala, it takes about 20 minutes. Leva mais ou menos 20 minutos. Ele poderia também ter respondido it takes me. Né? Eu levo 20 minutos. Eu até prefiro responder it takes me, porque a pessoa perguntou você, então é importante você falar eu levo. Porque quando você fala assim, aberto, it, it takes, eu estou falando de modo geral, que todo mundo seria o mesmo tempo, né? Seria uma média. Enfim. Então, ó, eu tenho aqui a expressão how long? Plus does it? Então. A pergunta vai ser sempre assim, ó. How long does it take? Gente, isso aqui é o padrão, não vai mudar. How long does it take? E aí, eu posso ou não usar o you, quanto tempo você leva ou não. Aí é facultativo. E aí, eu tenho que colocar o verbo com o to, que é o verbo no infinitivo. Então, how long does it take to, to fix my car? To start um, alguma coisa, para começar alguma coisa? to get, para chegar em tal lugar, ok? Então, isso que é o importante, que a estrutura vai ser sempre essa daqui, how long, o you é facultativo, e depois eu tenho que colocar o verbo com esse to aqui, tá vendo? Ele tem que vir com esse to, to alguma coisa, que é o para, consertar, para é, é, chegar, enfim. Vamos ver aqui, watch out, we can use... How long plus take with or without the subject pronoun you. Então o que eu estou falando aqui é que você pode ou não usar esse how long does it take, você pode ou não colocar o you, né? Não é, não é obrigatório você colocar. Então, só reforçando isso daí mais uma vez. Então bora praticar um pouquinho para a gente ver se você entendeu. Esse é um conteúdo simples, fácil, mas ele é um pouquinho diferente do português, aí é por isso que às vezes acaba causando algum tipo de confusão. Tá, o que, que você vai fazer aqui, então? Esse é o momento que você copia essas frases, dá pausa, busca responder do jeito que você acha que é, e aí, então, você volta da play para poder conferir. Ah, o objetivo é, então, você usar a expressão how long e, res e responder, né? Então, ó, quanto tempo leva para chegar é, em Nova York, saindo de Boston, né? De Boston, para chegar em Nova York e de Boston. Ah, aí, a pessoa responde, it takes about four hours. Então, leva quatro horas, cerca de quatro horas, demora cerca de quatro horas, tá? Então a, a, o objetivo é isso, é usar o how long e usar o take. Então vamos lá, imaginando que você deu é, pausa e já respondeu, vamos continuar aqui. Então ó, observa aqui o number one, how long, é, eu já até respondi, né? how long, porque você sempre how long, não vai mudar, isso é padrão, não vai mudar. Então ó, how long does it take you to get ready in the morning? Quanto tempo você leva para poder se arrumar, para ficar pronto de manhã? E aí, como eu estou perguntando para você, you, você tem que responder, né? Se eu estou te perguntando, você vai responder, ah, eu levo tanto tempo. E aí, ele responde, it takes me, eu levo 30 minutos, ok? Agora, observa dois, how long, alguma coisa, it take Jessica to finish a painting. Então, quanto tempo Jessica leva para poder finalizar uma pintura? Observa que a expressão é sempre how long does it take? O que está tá faltando nessa frase? Oh, how long does ta it take? Só tá faltando does. Então, é o does que você vai colocar. Uh, how long does it take? E aí, quando eu vou responder, eu vou responder com o quê? It takes her. It takes her. Por que, que eu estou usando her? Porque eu tô falando da Jessica. E aí, lembra dos pronomes que a gente já estudou? Como eu estou falando da Jessica, eu vou usar o pronome her. Ao invés de eu falar eu levo, it takes me, eu vou falar, it takes her, ou seja, ela leva ou ela demora 4 horas. Número 3, uh, alguma coisa, it take, does it take you to travel to LA? Gente, a expressão é sempre essa, o que é está tá faltando nessa frase? É o how, o how long, na verdade, né? How long does it take you to travel to LA? Quanto tempo você leva para viajar até Los, Ange Los Angeles? E aí a pessoa responde, it takes... Me, porque se eu perguntei você, você vai responder sobre você, né? Então, eu levo três horas. Número 4. How long does it... Alguma coisa to cook lasanha? Um, beleza, o que está faltando nessa frase? É o take, né? Observa aqui a frase padrão. How long does it take? A única coisa que está faltando é o take. E aí, eu vou responder... It takes about an hour. Né? A resposta vai ser sempre... it takes. E aí eu posso ter ou não o complemento do pronome takes me ou it takes you, it takes her. Vai variar só o pronome mesmo conforme foi a pergunta. A última, how long does it take, to get to school in the morning? Então, how long does it take? A frase está todinha aí, tá vendo? How long does it take? Só que eu tenho esse espaço. Observe então a resposta. e It, alguma coisa, me, about, and, ah, Olha como que ele respondeu, me. Então, se ele respondeu eu, eu estou perguntando sobre você. Então, how long does it take you? Quanto tempo você leva para chegar à escola na manhã? E aí, o que está faltando lá? Takes. It takes me. Gente, então é isso. Esse, esse conteúdo ele é muito gostoso, é muito simples, é muito usado também. tá? E é um conteúdo de, de aplicabilidade, ou seja, é uma, uma coisa que você aprende e você realmente vai utilizar no inglês. Porque a gente sabe que às vezes tem muito conteúdo no inglês que você acaba nem usando, né? É coisa mais para você poder saber de fato. Mas esse daqui é usado sim. Começa a observar no, nos filmes, nas séries, que é muito usada essa expressão. Beleza? Então é isso. Lembra de baixar o PDF, MP3, praticar, estudar. Ficou na dúvida, repete essa aula. Ficou na dúvida ainda, coloca nos comentários que eu te ajudo aí a sanar a sua dúvida. Alright? So, see you. Bye, bye.